As eleições para os representantes constitucionais elas vão ocorrer em setembro e a posse vai se dar e o início dos trabalhos é exatamente 15 de novembro de 1890, um ano depois, para que a Constituição estivesse pronta em fevereiro de 1891.